Você tem acompanhado o que falam da sua empresa ou de clientes da mídia? O ato de monitorar notícias é imprescindível para mensurar resultados, prevenir e gerenciar crises e ainda estar atento às tendências e inovações do mercado. Em poucos cliques, com o Clipping 360, é possível monitorar em tempo real mais de um milhão de veículos espalhados no Brasil e no mundo e em todos os tipos de mídia. E além disso, é possível contar com o recurso de sentimentagem e análise de sentimento, onde você consegue ter acesso ao valor de cada notícia e identificar qual foi o impacto na mídia, e tudo isso de forma automatizada. Cadastre as suas expressões e nunca mais perca nenhuma notícia de seu interesse. Clipping 360, a solução completa de monitoramento de notícias. Solicite uma demonstração agora mesmo.